Vocês não precisam de saber como é que eu edito as fotos, vocês só precisam de perceber a lógica por trás de tudo e a certeza é que vocês vão criar fotos ainda melhores que as minhas. Olá, eu sou a Maria do Bloco, lá vou Maria e eu hoje fiz hoje uma sondagem no Instagram a perguntar se vocês preferiam um vídeo de como eu edito as minhas fotos ou um vídeo de como desenhar. Ficou mais ou menos 50-50 e este ganhou por pouco. Hoje vai ser o como eu edito as minhas fotos, que vocês já pedem há imenso tempo e eu depois prometo fazer o tutorial de como me em breve. Eu continuo doente, por isso hoje vai ser um vídeo um, mais calmo, <risos> porque vou ter que fazer muitas pausas, estou super confortável, estou super confortável, pantufas e camisola e um, vou-vos tentar mostrar o que é que vocês podem fazer. Quando querem pôr uma foto nova, não sabem muito bem como conjugar com as vossas fotos anteriores. E é isso! Eu trabalho imenso com o meu computador para editar as minhas fotos. Eu uso o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. E se vocês quiserem instalar esses dois programas gratuitamente, eu fiz dois tutoriais para vocês e estão nos links que estão na descrição. Como eu sei que muita gente gosta mais de editar telemóvel ou não tem forma de editar no computador, eu vou mostrar a. Uh, uma forma, um truque de vocês uh, conseguirem o mesmo resultado que eu, usando só o telemóvel Porque quando eu estou de férias e eu edito no telemóvel e não tenho problema nenhum E o resultado fica basicamente igual Por isso a primeira coisa que vamos fazer é Ver o Instagram e ver as fotos que eu tenho Estão bem-me Vocês estão a vê-lo agora, eu tenho aqui o download lightroom e o Adobe Photoshop e agora estou aqui no meu instagram e como vocês estão a ver agora eu continuo com aqueles azuis muito bonitos que vocês gostam mas estou a tentar que tenha também cores mais quentes mas vocês conseguem perceber mais ou menos que o ponto em comum é sempre o azul a última foto que eu, que eu coloquei foi esta, foi ah, um dia atrás e como vocês estão a ver o ponto em comum é esta, este azul aqui mas se nós formos ao Lightroom procurar essa foto e se eu carregar neste botão aqui, este segundo botão, vai dividir a foto original e a foto editada, e vocês estão a ver que é completamente diferente. Uh, eu tentei colocar mais acastanhado para ficar com as mais quentes, mas também manter aquele azul. E este tipo de edição é, se calhar, o mais difícil que eu vos consigo ensinar para telemóvel. Para, uh, no computador é muito fácil, mas no telemóvel essa parte é paga no Lightroom. Mas eu vou-vos mostrar mais ou menos o que é que eu fiz. Este quadrado todo que vocês estão a ver aqui do Treatment é completamente de acordo com a vossa foto. Se for uma foto escura, vocês se calhar vão querer aumentar um bocadinho a exposição, colocar com mais luz. E se for uma, uma foto com muita luz, se calhar vocês querem reduzir um bocadinho. Por isso, nesta foto, uh, não tive a fazer grande coisa, porque acho que a única coisa que eu fiz foi reduzir um bocadinho a luz da minha cara. Está um bocadinho excessivo. Uh, mas tirando isso não houve muita coisa que eu pudesse fazer agora outro que vai estar um bocadinho aqui embora não, depende das fotos, mas uh, aquele azul que vocês acham que fica igual em todas as fotos tem a ver com este botãozinho aqui, ou um botão que eu já vos vou mostrar atrás mas se vocês forem aqui ao blue e mudarem para baixo ou para cima, vocês mudam a tonalidade do azul, eu gosto muito este tipo de azul. A percentagem de que vocês vão pôr aqui vai ser diferente foto para foto, por isso vai ser um bocado a olho, que é o que eu costumo fazer, mas por exemplo, se vocês gostarem de uma foto mais esverdeada, tem que colocar assim, se gostarem de uma foto assim com um azul mais forte, tem que colocar desta forma, mas vocês vão uh, arrastando o, o, o vosso rato e vendo o que, é que vocês, o que é que vos agrada mais. Outra forma de vocês mudarem os azuis, isto vai mudar também a foto toda, não só o azul mas um cada foto é usar este aqui em no camera calibration se vocês forem de um lado para o outro vocês estão a ver que a minha pele também muda não é só o azul, mas em certos casos funciona muito bem por isso é uma coisa que vocês têm que experimentar e ver se gostam este tipo de edição que eu vos ensinei do de, azul, mudar o azul que é o que vocês queriam saber mais também podem fazer no vosso telemóvel porque esta opção do Lightroom é grátis, o que é ótimo. Eu vou agora entrar no Lightroom para vocês verem. Vou a todas as fotos. Vou escolher uma foto que tenha editado, por exemplo, esta aqui do Porto. E se pressionar vocês conseguem ver o antes e agora o depois. Por isso vocês veem que eu consegui mudar muito facilmente o azul. Por isso o que eu fiz foi ir a cor e ir a mist aqui em cima. E agora vocês estão a ver que também tem aqueles tons que estavam no Lightroom no PC, por isso que eu vou fazer carregar no segundo azul, no azul mais escuro e vocês estão a ver que eu mudei aqui a matiz, por isso se eu for para um lado fica assim roxo, como aconteceu ali no PC, se eu for para o outro lado fica mais verdeado, como também aconteceu no PC, por isso vai ser, vai depender completamente dos vossos gostos, mas uh, o meu tipo de azul é mais ou menos fica mais ou menos aqui nesta zona. Por exemplo, se vocês quiserem mudar este cor de rosa do Via Catarina, vocês carregam neste rosa aqui atrás e podem mudar ou para muito rosa ou para um mais uh, laranja. Vocês têm o um poder basicamente e é isso que eu vos tento ensinar em todos os vídeos que eu faço para vocês de edição porque vocês, à medida que vão editando mais, vocês vão aprendendo cada vez mais por isso vamos voltar outra vez para o computador. Ok, o que eu tinha dito no computador, que não é possível fazer no Lightroom gratuito do telemóvel. é que se vocês repararem, eu não tenho azul nesta foto, e é uma coisa que eu quero muito, porque é o ponto em comum em todas as minhas fotos, e como vocês estão a ver, este azul aqui atrás não fica nada mal, não parece assim uma coisa muito forçada, por isso eu vou-vos ensinar como é que se faz, que acho que é isso que vocês querem aprender, por isso eu vou a esta foto e vou aqui, hum... Este lado direito, se vocês seguirem o meu rato, vocês têm aqui este Adjustment Brush e se eu retirar o meu brush, ele fica com a cor anterior, por isso vocês estão a ver que foi aqui exatamente que eu fiz a mudança, o truque, o segredo. Com o Adjustment Brush selecionado, vocês vão pintar, basicamente, a zona que vocês querem mudar de cor e há uma forma mais fácil, fácil e eu vou vos ensinar daqui um bocadinho, mas para esta foto específica e porque eu tive que fazer isso sei que dá um bocadinho de trabalho é um bocadinho complicado usar a outra técnica e esta é muito mais precisa vou só mudar um bocadinho um, a exposição por muito forte só para ver o que é que eu tenho que pintar mais ok, já pintei tudo o que eu queria por isso que eu vou fazer é manter a exposição como estava aquilo foi só para eu ver o que é que eu estava a pintar mal e agora vou a temperatura e vou reduzir um bocado. E como vocês estão a ver, já temos uma parede azul. E como nós já tínhamos colocado aqui este azul como nós queríamos, está perfeito e está o azul que eu quero e que eu gosto. E este é um truque bastante interessante que eu tinha para vocês. Como vocês estão a ver, a foto original não tem nada a ver. É muito bonita, na é mesma, Mas é mais acidentada, não tem tanta cor. E a foto final é uma foto incrível o que eu tentei fazer foi puxar aquele azul maravilhoso que eu adoro tanto e vocês podem vê-lo no rio e na piscina mas também um, tirar aquele branco excessivo do céu porque estava mesmo um exagero enorme e tentar puxar as nuvens e as cores todas para a foto e acho que a foto no final ficou absolutamente incrível e para isto eu não usei um pincel, o que eu usei foi um, este botão que se chama Radial Filter e o que eu fiz foi criar este ponto que vocês estão a ver aqui que ocupa esta parte vermelha que é o céu até quase ao rio o que eu fiz para isto acontecer foi diminuir a exposição porque isto estava assim no zero e se eu pusesse mais ficava muito branco mas ao uh, diminuir a exposição, o que aconteceu foi uh, começar a aparecer o azul e as nuvens. Sem a exposição estando assim, eu não conseguia ver nada. E agora vocês perguntam, mas então por é que não mudaste a exposição na tua foto? Se eu tivesse mudado a exposição, por exemplo, a minha exposição agora está menos 0.07, que é basicamente nada. Mas se eu uh, colocasse a exposição para baixo, Uh, retirando este ponto, não é? se eu reduzisse a minha exposição agora, o que ia acontecer é que a foto por toda ia ficar muito escura. E o que eu queria era que esta zona mim, do rio e das montanhas ficasse uh, igual à foto, porque estava perfeito, mas que a parte de cima ficasse mais escura. Ou seja, aqui coloco zero e aqui teria que reduzir a exposição para ficar uma coisa incrível como este. <risos> eu gostava de ver como é que esta foto ficava lado a lado do meu feed, porque eu acho que a foto anterior tinha bastantes azuis uh, de um lado e é o lado que fica à beira da foto nova, por isso acho que dava uma continuidade muito engraçada. E também tem aqueles tons uh, castanhados que eu quero continuar a fazer no meu feed. Eis é o que é que eu fiz para esta foto. A foto original é esta, que não tem muito a ver. Mas para este tipo de foto, eu não tive de fazer grande coisa, porque o azul já estava lá, ou seja, eu não precisei de colocar um extra para aparecer um azul, por isso a única coisa que eu fiz, aqui vocês sabem que depende muito da vossa foto se é mais escura ou mais clara, vocês podem ver o que é que eu fiz, mas não vos interessa muito, porque todas as fotos são diferentes, mas... O que eu fiz de mais importante é reduzir aqui este azul, como eu tinha mostrado. Se eu colocasse muito para aquele lado era muito verde, se eu colocasse muito para aquele lado era muito roxo e este tipo de, de verde e de roxo é incrível para vários feeds e se vocês quiserem sim, um feed mais assim, uh, cor de rosa, acho que acaba incrível, mas vocês sabem que eu gosto muito do azul específico e este azul tem que ser um bocadinho a olho e eu não os posso dizer exatamente. Uh, onde fica o azul, este botãozinho, porque é um bocadinho impossível de vos dizer, mas vocês conseguem ver mais ou menos, se vocês gostarem mais do azul verdeado, tem que colocar aqui, se vocês gostarem do azul mais roxo, tem que colocar aqui, por isso vai depender muito da vossa foto. Para passar as fotos para o telemóvel, basta só carregar com o botão direito na foto, carregar em exportar export, e carregar em export outra vez, Agora vocês podem escolher a pasta aqui, por mim tanto faz, pode ser uh, tutorial, e vai passar para o meu telemóvel porque eu tenho a OneDrive e o que eu coloco na pasta do OneDrive no computador aparece automaticamente aqui o que é fiz. Eu neste momento não tenho usado filtros de VescoCam. Mas continuo a usá-lo para fazer umas pequenas modificações para ver como é que o pego as fotos ficam lado a lado e para ver mais ou menos o meu Instagram. E que possam só ver, o azul é bastante parecido das duas fotos. Embora tenha sido o olho... Acho que o meu olho já está treinado para ver essas coisas. Pausa! Eu acho que o meu olho já está mais ou menos treinado para essas coisas por isso o azul fica mais ou menos igual. E seria uma boa alternativa colocar esta foto aqui. Mas o que eu costumo fazer quando chego aqui ao qualquer é carregar na foto anterior, carregar em copiar e copiar para aqui as pequenas coisas que eu faço, que são meio mínimas e vocês nem reparam, nem notam a diferença. Uma das coisas que eu faço, que é mesmo uma coisa meio mínima que vocês se calhar não reparam, é colocar um bocadinho de grau na minha foto e coloco mais ou menos 2, entre 1 um ou 2, no máximo 3, e é uma coisa que eu adoro fazer nas minhas fotos e é este quadrado aqui com as pintinhas. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é colocar a vinheta. Eu, neste caso, não tinha na foto anterior porque se calhar não achei necessário, mas vocês estão a ver que dá um ar muito interessante à foto. Coloca as bordas um bocadinho mais escuras e eu gosto mesmo de muito desse efeito. E o que eu gosto também de fazer é colocar dois de fade mais ou menos, ou um, depende das fotos. Um, e tirando isso, não faço grande coisa. Esta é a forma como eu edito, não é uma forma fixa de clicar neste botão e depois neste botão e já está. Porque todas as fotos são diferentes, eu posso tirar uma foto mais escura, depois uma foto mais clara, depois uma foto mais azulada, depois uma foto mais quente. E estou a tentar sempre compensar uh, todos esses fatores e colocar mais ou menos uh, o tipo de edição que eu quero e uma edição harmoniosa em todas as fotos, mas por favor não levem isto muito a sério, não se preocupem se o vosso filho não estiver perfeito, porque vai ser sempre perfeito, porque estão vocês a esforçarem-se a tirar fotos e a editar, e acho que isso é o mais importante, porque eu acho que vocês editarem as fotos da vossa maneira e vocês tirarem as fotos da vossa maneira é o que faz a vossa foto tão única e tão especial. A única coisa que eu estou a tentar fazer com estes vídeos é é tentar encaminhar-vos uh, da melhor forma que eu sei, não dizendo faz isto isto isto, como vocês estão a ver por este vídeo, não é isso que eu estou a tentar fazer, mas só estou a tentar mostrar que vocês conseguem e que é possível, e que vocês para melhorar basta treinar. E acho que o meu canal baseia-se nisso, se vocês forem criativos, vocês conseguem qualquer coisa, vocês não precisam de ser ricos. Para ter boas fotos, <risos> não precisam de ter uma câmera fantástica, não precisam de ter luzes à vossa volta para fazer um vídeo bom ou para tirar uma boa foto, não precisam de flashes fantásticos. Vocês, com a vossa luz de flash de vocês conseguem fazer tudo. Vocês, com velas, conseguem tirar fotos com uma luz incrível. Por isso, espero que eu vos esteja a ajudar de alguma forma a perceber isso, porque eu estou aqui a dar-vos dicas. Mas acho que o mais importante é isso, é que vocês têm que acreditar que conseguem e acho que o meu canal é basicamente isso, é eu mostrar que confio em vocês e que apoio e acho que é isso que faz o canal, ter é tanta gente tão incrível. Acho que toda a gente que está aqui no canal é boa pessoa e temos os mesmos princípios. Somos genuinamente boas pessoas que é um, um bocadinho difícil de encontrar e ajudamos uns aos outros que acho que isso é incrível. Não era a minha ideia ficar um vídeo super sentimental, peço desculpa. Vocês não precisam de saber como é que eu edito as fotos, vocês só precisam de perceber a lógica por trás de tudo. Tenho certeza que vocês vão criar fotos ainda melhores que as minhas, tenho a certeza disso. Não se esqueçam de todos os domingos agora há um sorteio. Se vocês comentarem este vídeo e ou. Oh. <risos> no vídeo de terça, entram automaticamente no sorteio do domingo. Sejam felizes, ajudem uns aos outros, que é o mais importante. E vemos no próximo vídeo.